Animal sísifo Sobe a montanha desde o início Seu corpo é sua pedra Mas no final cai no precipício Humano animal sísifo Sobe a montanha desde o início seu corpo é sua pedra Mas no final cai no precipício Humanos, humanos, animais sísifos Carregam suas vidas pedras A questão, a questão do suicídio Filosoficamente séria Humanos, humanos, animais sísifos Carregam suas vidas pedras A questão, a questão do suicídio Só fica a séria. séria empurra A pedra sobe Com sua postura Engana a morte A pedra cai Sísifo sofre Sísifo volta e tenta ser forte Sísifo empurra, a pedra sobe Com sua postura engana a morte A pedra cai, Sísifo sofre Volta e tenta ser forte. Humanos, humanos, animais físicos, carregam suas vidas pedras. A questão, a questão. Séria, humanos, humanos, animais sísmicos, carregam suas vidas pedras. A questão, a questão dos suicídio é a única, filosoficamente séria.